Fala galera, nós somos a banda! Honestamente, Capazete, estamos trazendo para vocês, gente, esse documentário do clipe A Fazenda da Família. Clipe no qual fizemos aí em Belo Jardim, cidade de linda, que tivemos um prazer imenso em conhecer. Então, queremos aí falar um pouco de como foi a experiência, como foi a nossa chegada a Belo Jardim. E nesse vídeo que você vai ver agora, nesse documentário, foi um pouco da nossa trajetória até o dia da gravação do clipe, beleza, gente? Vamos embora! <risos> Olá pessoal, estamos aqui fazendo um mini documentário do como está sendo essa viagem nossa. Estamos indo aí para o Jardim, teremos um show. Lá no aniversário do, do meu o Mozinho Kronko, também o Groko, Hélio Kadesh e Léo Araújo aí do carro. Bora pelo Dúneo! Olha o Dúneo! fizemos aí essa viagem muito top a gente poder nos unirmos né e viver é um pouco que a gente nunca tinha curtido com o Bana né porque a gente realmente vem é se encontrando é. para fazer eventos fazer apresentações estar né? um tempo junto assim três dias juntos né? indo no mesmo ambiente tomando café junto almoçando juntos né, curtindo lá com uma piscina maravilhosa lá que a gente curtiu lá um joguinho de sinuca que foi massa. É, boa né? a sinuca aí aí bom dia bom dia bom olá tudo bem, bem. bem. Estamos, aqui. estamos aqui Bom dia tomar um cafezinho cadê Beijo, lindos tomar um cafezinho agora Beleza. aqui. do hotel <risos> do hotel gente Asa branca Asa branca, Asa Asa branca. branca né muito vai bom. muito muito muito muito muito aqui muito foi responsável por fazer nossa hospedagem. Sou muito atencioso, muito atencioso, gostei demais aí. Parabéns aí para todo mundo do, do Azabra. Valeu, show de bola. Aí, ó. Peixinho. Tá, em família é uma das melhores coisas, assim, né? Vocês sabem né, as bandas que passam né? é. bastante tempo junto aí nas turnês mundial E esse privilégio que a gente teve, esse privilégio de conhecer a cidade do Belo Jardim Aquelas montanhas fabulosas É isso aí galera, estamos aqui no Colégio Êxito, gente Tá aqui os cafajés, tá aqui, na concentração, pensando na vida, só alegria E a galera aqui tá na mola, olha aí, ó Pessoal, tudo na organização aqui E você aqui, pessoal. nossa amiga Letícia Vitória Letícia aqui, ó, representando aqui a camisa honestamente. Muito, muito bom aqui, essa representante. E os caras estão aqui na moda também, gente. Então é isso. Os caras estão aí, aguardando aqui. Pené daqui a pouco tá acarado, a carada, né, meu irmão? Pra tirar essa onda. Então é isso, gente. Tá aqui também um rapaz aqui da mesa de som, grande mesário. Fiel de onda aqui. Eu lá uma live onde nove ou dez bandas, não foi isso? Foi oh, nessa fácil, 10 ou 10. Houve uma interação muito interessante, né? Troca de experiência entre isso. Os isso, tá muito isso. isso é bem interessante, né? É É, e os músicos lá são fenomenais né? é, sua parceira, né, velho que independe do estilo musical o pessoal esperou o nosso momento já que a gente foi uma das se apresentar oh, ele nos acolheu uma... muito bem é, também muitos dos músicos lá ficaram até o fim, né dançava lá com a gente, curtiam, né a cachorrada entraram também no meio da, da nossa live e fizeram um momento único, né então a vida é isso é viver, é curtir, é aproveitar cada momento e a nossa viagem em Belo Jardim foi justamente isso, a gente poder nos unirmos, viver um pouco da vida real de Banda, que é você poder estar com, com a galera, curtindo, comendo ali, é, no barzinho, foi muito massa. estamos aqui no sítio do Charmoso. Charmoso, Charmoso, senhora chegando no charmoso, sítio. Charmoso, Charmoso, Charmoso. charmoso, cheguei, charmoso comer todo o almocinho almozinho de Charmoso. Charmoso. Então, só agradecer a toda esse, esse, essa nossa viagem, a turma parada que o nosso amigo chamozinho Chrome nos deu, né, nessa nossa viagem aí, porque até não vou mentir a vocês que foi a cara de jogar bomba na mão do cara, porque o que seria um bate e volta, né, velho? É. São tornou três dias que ele teve que se fazer o jogo de cintura para organizar o lugar para a gente ficar, acomodar, foi... acomodar. E o que a gente foi? A pousada, né? Seja, ele é deu tudo para a gente. Isso, isso, chamozinho, só tem que agradecer, que, abençoe, a... irmão, que a gente mesmo foi para lá com o intuito de dormir dentro do carro. Sim, sem aperrear ninguém, porque a gente queria realmente conhecer a cidade. Então a gente não pensava em questão de luxo, de nada, né? Mas aí o cara fez o um desdobramento, falando com um parceiro, com outro, é, conseguindo uma alimentação, é, estadia. Então só agradecer de coração ao Charmosinho e sua família. E aí, bando de morroia, estou aqui para dar um recado super especial. Agradecer aí a nossa turma da Honestamente Cafagesta que vieram para cá, para a cidade de Belo Jardim. Se fizeram presente aí no aniversário do nosso querido Charmozinho do Chocomulambo e fizeram aquela participação super especial e claro, né? Não poderia deixar de fazer aquele clipe bacana também, quando a gente se fez presente aí. Então agradecer aí a Rodrigo, a toda a equipe que veio, né? E que pôde aí estar se divertindo aqui na cidade para gente foi uma honra muito grande. Sabe, receber o, o grande Rodrigo, o Driger, né, e toda a equipe da Honestamente Cafajeste e claro, está aí nessa parceria maravilhosa entre Recife né, e também a cidade de Belo Jardim Esse mundo sem amor. Estamos aqui gente, no sítio da família do Charmosinho aqui, bem bacana aí guerreiro, beleza está aqui a família super, gente fina aqui bem receptiva Aqui, a o a aqui. E tia, chamei de boa. Sandra. Na Sandra aqui. Na Sandra? É. Isso. E aí, Léo? Só alegria, né? E aqui, o charmosinho. Dói, é Marroa. Isso aí. Não chore por ele. E é isso aí gente, nesse momento que criamos em Belo Jardim, muito bom dia, antes da gente voltar pra cá, a gente, vamos, vamos gravar um clipezinho, tinha um roteiro sim pra gente seguir, mas acontece que foi tudo no improviso. Aí galera, estamos aqui nos bastidores aqui em Belo Jardim, né? Nosso amigo Charmosinho Clon. Hello! Aqui tá a minha priminha, né? Ai, eu falava do homem fardado, ali chega a deu um calor. E de lá. E aqui a família aqui, que nos aceitaram muito Hello. bem. A família do nosso amigo Charmosinho. Não fiquem assim, pensando porque eu tô mais aqui, pintadinho. É porque a moda é justamente essa, né? Minha vózinha. Mas aí, Nossa vovó... Avazinha, olha, ela não depilou. Eu disse, vovó, se depila, ela não depilou. Ficou assim, olha. <risos> <ali>, cheinha. <risos> é é o oza, é Alzheimer que você deu na bichinha. E é, é o Zéme aqui, é. meu grupo. A resenha. Esse negócio uma é safadagem aí, já rolando. Acho que nosso sua, é seu. Ai, eu, eu, eu não você sei nada, eu não vi nada. Você sabe, você você era meu, ele, nossa, é ele era pai do meu, ele pai do meu. a briga, casa de família. família. <risos> é, casa de família. É, de família. Pai do meu, ele é pai do meu. só só Agora <risos> suma. É, a, gente então, a gente não pode, não não não pode brigar não. no meio, então, no meio. no é É o viu? é pequenininho, viu? é doido. Aproveitando que a gente ia lá, infelizmente não conseguimos todos os animais que a gente queria, mas aí foi necessário que a gente conseguiu ali. Foi o que fez transformar esse clipe tão legal que vai chegar, né, gente? É você, viu? É você mesmo. Vem Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, não, não. É. É. aqui. Mais... Mais... Mais... Mais... Vem Essa aqui também tá bem molinha, bichinha, né? Pode. Aqui. Bichinha. vai, Vai, Corre, vai Tá sem ferida, vai ah. assim, que... Ela tá molinha, né? É, essa que tá muito, vou lá em cima. E é isso aí gente, espera que vocês curtam também, tanto a nossa, nossa passagem pelo jardim, quanto esse novo clipe que vai chegar para vocês aí, que é da Fazenda da Família. Então é isso a gente, curtam bastante. Comentem, compartilhem com a galera e vamos correr com o abraço. Simbora, honestamente, cabajete. Valeu, gente. Simbora. Vai, vai, vai, vai. Hey, vai pega no cachorro, pega. Vai, cara, pega no cachorro. Eita. mais Eita Eita, Eita. Eita. Eita. Eita. Eita. <risos> a E é isso aí, gente, só temos a agradecer a família do nosso amigo Charmosinho Crow. A nossa patroa aqui e toda essa gente bonita Que nos acolheram aí de coração pra gravar esse clipe Aqui em Velho Jardim Só temos a agradecer, valeu Essa é a Fazenda Família Ei! Valeu